Hola chicos y chicas, sean muy bienvenidos a la gran final de Survivor V de México. Yo me llamo Kevin, soy su moderador, el favorito que yo digo. que por supuesto no es Douglas o Samuel, o peor aún, Dutz, a quien le gusta Dutz, a nadie. É simplesmente um becário, A ninguém lhe gusta os becários. Mas vamos, vamos voltar para português. Se eu lembrar como é mesmo em português, eu não lembro para que passei a ter parado falando. Isso foi. Não, eu, eu, não, tô bígado, eu, bígado, eu só, não, eu não estou bebendo para isso. Bebendo mais, só não. Só sou, sim, sabe desde eu não sei eu olhar para a câmera também, meio tímido é isso, é isso mesmo aí vamos falar do VD dessa temporada especial, chegou uma temporada especial Lendas Survivor VD VD não, VD mesmo, VD Fica mais dramático que P.G. PD Survivor Headhag D.J. Mexico All Legends. É porque o nome é todo um play no final, tá? Isso assim, você já sabe agora como chegou aí. Primeiro, como eu joguei as temporadas Egito e Chile, entendeu? Eu fui Flop. me eliminaram antes da fusão, né? antes do júri também, fiquei de aí era um pobre coitado, mas eu gostava de, de fazer umas coisinhas. vindo e bora, vem aqui, moderar a tarde, já que você é uma bosta tão grande que você não vai conseguir pegar isso aí, aí foi. foi moderar já era o segundo Austrália da franquia, lá lá longe. Aí né, já, já tinha essas conversas, e o povo do Vostar, quando vai jogar o povo do Vostar com o já tinha. Mas enfim, não tem grandes coisas não pra a primeira grande coisa foi Nova Zelândia, temporada dos nossos finalistas, Calinhos Aí chegou a décima temporada, você vai ver o que é que eu fiz, eu Vinícius, cara, tem que fazer alguma coisa especial, cara, só não dá esse porado, não vai fazer porra nenhuma, não vai fazer porra nenhuma, bota aí só um novato mesmo, que foda-se, tem pra que fazer esse negócio não, eles parecem um velho mesmo. A dramatização, mas parece um velho mesmo, cabeça cala, cabeça e e Ah, vai, vai mudar coisa nenhuma, não. vai ser fantástico mesmo. Aí pronto, aí tem que fazer coisa especial sim. São dez temporadas. Não é todo jogo que chega é em 10 temporadas, não. Cara, você tem que fazer coisas agora. Aí eu fui lá e criei aquele jogo. Aquele tem mais dono de zero. A gente foi fazendo aos poucos, né? Mudando a cabeça do chefe. Eu fui convidar sim, se fosse. A minha ideia era ter feito logo Friends vs Favors só foi feito em logo mas eu já queria ter feito lá aí não não metade retornante é muita coisa não pode, metade retornante aí pronto aí, aí ficou, ficou aquela quantidade retornando 10 retornantes novatos, beleza aí deu certo próximo eu foi convencer a fazer cobra 15 temporadas. Cara, você tem que fazer alguma coisa foda agora. Mas dessa vez já, já tinha mais gente né, trabalhando. Ela aceitou fazer um vs favorites. Finalmente a galera instiga, né? Estiga os caras aí. E Vinicius já, já moderno. O avô, deixou de ser avô, já tá mais moderno. Botou até que ia fazer Bloodbrass Bora. Bora fazer Blues Bora, Eu quero. E foi Vinícius, que quer fazer mesmo? Ele disse, agora no mundo dos jogos já temos muita gente. Que tem parente, que tem namorado, bora fazer coisas especiais. para fazer Blood ah, sem, sem falar também, esqueci de falar uma coisa de Gob. Que teve Larissa que participou da terceira vez. Uhum. De, era sempre, nunca, nunca na minha vida vai participar. Três vezes, que, que os caras Meu Deus, não me pode. Duas é o máximo. Eu morro se tiver outra terceira vez. Mas o tema de Gob era todo. Tem uma retorno de cada temporada no Astros. É? No Egito a gente chamou todas as pessoas que não tinham jogado senhores, ninguém quis. Aí chamou o chamou a vencedora logo da temporada pra botar. Foi bom que ficou dois vencedores. Ficou Tadeu lá e sepá, massa. Tá? E Vinícius conseguiu aceitar a Tramps pela terceira vez. Porque ele ficou todo. Essa é uma temporada especial, bora botar sim, Vamos, sim, vamos. Aí pronto. Só assim, Aí né como já tinha descancarado a porta quando eu teve plano vs, já colocou três, três pessoas jogando pra ver se vai tem mais problema. Eles têm parentes bons, eles têm namorados bons, bota. Três vezes, pode botar. Bota os antes. bota os parentes, bota todo mundo que tiver aí que procede gente que preste, pronto. Aí foi assim mas desde os tempos eu já vim pensando alguma hora todo mundo vai ter que ter uma temporada bem linda para retornar um monte de gente que, que eu não ia colocar para olhar com um novatinho assim mas... Tem mais grave, já jogar duas vezes né? Aí vai pegar uma novatinho ficar... só podia ser uma temporada linda pensando nessas coisas eu já... Desde o Bob eu já reservei essa temporada pra mim, vai ser a minha temporada. México, survival beat, hahaha. <risos> eu já vinha pensando durante anos e anos. Desde o longo ano de 2015. Eu já vinha pensando nessa temporada. Que mais... Na verdade, eu já pensava desde Nova Zelândia, né? Pra falar a verdade. Aí, quando foi. Qual foi o Goblin, já disse, já reservei. Vai ser sim. Vai tudo essa porra. É muito especial, ninguém Qual a franquia que tem muitas temporadas Não tem, cara. Aí.. Chegou. Lenda. Aí.. Chegou finalmente meu mestre. Por que mestre? Vocês perguntam, ah, tantos países no mundo aí. Por que médico? Porque eu quis. Não, mas sim. Mas não, não é somente porque eu quis, sem significado dos ocultos. Vem lá de 2004. Quando eu ganhei isso daqui, olha esse sombreiro todo fodido, todo enferrujado. Desde 2004, eu quis. o que fiz? Com dinheiro na minha mão. Mas eu feio. 2004. Eu era ninguém naquele colégio que estudava naquela oitava série. Ninguém. Aí, na oitava série do meu colégio, tem um grande evento chamado Feira das Nações. E praticamente a oitava série toda, de todas as pessoas de, daquele colégio, é voltada para a Feira das Nações. Que é um trabalho que você pega lá um país, lá, aí tem, tem um grupo que faz a grande feira lá com os estandes lá, aquelas coisas aí tem, tem que dançar tem que entregar um, um livrão grande, tipo de CC, um livro, um pá, já. tudo que eu sei sobre mexe, entrega. isso vale a nota de um mexe todo, de, da oitava toda a matéria a porra toda é. essa feira aí Aí eu era um, um rejeitado, aí eu fui jogado ah. lá pro lado do, do grupo do, do México. Tinha umas pessoas que eram populares no, no grupo do México, tinha, mas aí é porque nos outros grupos que já tinha a galera popular, ainda não tinha como caber todo mundo, ficar lá. Mas também tinha os rejeitados da sala, e estava lá, no meio dos reejados no grupo do México. Só que aquele grupo do México abriu portas para mim. Comecei a virar pessoa popular do colégio Quando eu andava com, com aquele povo E andava com, com o povo dos Estados Unidos aí. Foi o que eu comecei a fazer amigos no colégio de verdade. E é isso que é os Jogos é Amizade Jogos é sobre amizade Jogos é sobre pertencer a um grupo Você vai ver de um grupo Tem o nosso subgrupo dos moderadores Tem o subgrupo das pessoas jogaram VD tem um subgrupo das pessoas que são só a plateia do VD que não jogaram VD mas querem jogar VD ou não querem jogar VD nunca só querem ver a bagaça sendo feita mas VD é sobre amizade das pessoas que se conhecem no fim de tudo é isso e México foi isso pronto, na minha vida lá em 2004 foi so, todos do termos sobre México e dançar aquela coreografia maldita que eu não sei dançar que eu devia chamar e eu já fiz a nossa sei que feira então, aquela mesma mas que eu passei o ano todo e foi isso que eu quis trazer para os botar vocês dançando a musiquinha <risos> é, foi divertido espero, é divertido, espero que vocês tenham que que o conceito que eu quis passar de nosso um tempo é válido pra vocês, para alguma coisa da sua vida. Fico todo mundo tá se divertindo com a temporada. Pra mim foi muito divertido, eu quase choro. Minha emoção dessa temporada foi tão linda! Foi, foi linda. Né? Foi, sinceramente foi. É, foi uma temporada muito louca, eu ficava. A era um monte, um monte de chaves, cada um falava alguma coisa que acontecia, né? Cada, cada, cada viagem. Mas jogadas, toda hora. Toda hora tava para sair alguém. Chegava no um CT saiu outra pessoa. Todo mundo fica, ah, esse CT foi previsível, foi previsível uma ah, porra, você não, <risos> não viu o Nó que tava para sair saiu, a primeira pessoa que tava para sair há muito tempo, saiu mas o segundo não viu que foi pra segunda, que foi pra terceira, que foi pra quarta, que foi pra quinta eu vi essa porra toda a galera mudou muito a pessoa só saiu de volta porque ela fez alguma merda que ela saiu de volta mesmo, mudou muito ela usava essa porra desse... e foi basicamente isso mas... Confusão, vindo seus vindo lá na chave da moderação. Eu vou escolher o episódio, e aí o que foi que aconteceu? Ninguém sabe. Vai lá perguntar pra galera que é. Tem gente aqui também não sabe não que que aconteceu não, porque, essa, porque a eliminância não foi essa não. Tô todo mundo doido, tá todo mundo confuso. E foi. Isso que aconteceu e foram muitos anos mesmo trabalhando nesse projeto muitos anos fazer méxico o que aconteceu bom, espero que tenham gostado e, e esse vídeo eu quis gravar um vídeozinho daqui a pouco eu vou ler os votos finalistas parabéns final. finalistas chegando duas, duas vezes no final nos coroa, uma sandra pela primeira vez <fixos> <risos> não é que nem, nem, não teve ter outra <fixos> <fixos> mas é né, a pessoa vai ganhar pela segunda vez duas pessoas chegando a final pela segunda vez, uma chegando final pela segunda vez acontece todo dia? não acontece é tua temporada, cara, o que acontece? Enfim, é Tchau, o que vai dar? 15 minutos, já duvido.